Boa noite pessoal da Cel, aqui é o Victor e esse é o nosso sorteio especial de Natal, em que, apres... em que sortearemos 11 exemplares de alguns livros que reservamos para esse momentinho especial. E bom, vamos lá. Os 11 livros eu vou compartilhar com vocês são os livros seguintes, são os seguintes livros. Discurso sujeito em relações de trabalho na contemporaneidade, são dois exemplares da professora Luciana Nogueira, dois exemplares de inquietação do discurso que é Michel Piché hoje, um exemplar de Os Limites do Sentido, um estudo histórico e enunciativo da linguagem do professor Eduardo Guimarães. Um exemplar de Terra Vista, Discurso no Confronto, Velho e Novo Mundo, da professora Eni Putinelli-Orlandi. Dois exemplares de Plano de Guerra da Capitania de Mato Grosso, do professor Elias Alves de Andrade et O. Um exemplar de Espaço Comunicativo e Fratura Social, dos professores Jaime Oliva e Luciana Salazar Salgado, na organização um exemplar de O Dizer e o Dito, de Oswald do e um exemplar de Língua, Linguagens e Interfaces, da professora Ana Carolina Vilela Aydeng e da professora Luciana Salazar Salgado. Agora eu vou mostrar para vocês... número de pessoas que estão concorrendo. Como vocês podem ver, são um total de 472 pessoas, pois nós somamos as listas de presenças de todas as atividades, então quem participou mais, teve mais chances neste sorteio, E agora, nós vamos para o sorteio em si. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Me perdoem o barulho na rua. Aqui. Então, sortearemos 11 números de 472 participantes. Adicionei aqui uma contagem regressiva. Bora lá. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Olha só! Teve gente praticamente da lista inteira. Então, a primeira pessoa foi a 182. A segunda foi a 362, a terceira foi a 213, a quarta foi a número 2, a quinta foi a 291, a sexta a 94, a sétima a 416, a oitava a 315, a nona a 167, a décima a dois meia nove e a décima primeira, o número oito. Vamos ver quem ganhou. Ok, vamos começar então pela um oito dois. Um do um oito dois foi a Beatriz Vitório da Silva. Parabéns, Beatriz. A pessoa de número dois a três meia dois foi o Rodrigo Zanin. Parabéns, Rodrigo. A pessoa número três foi a pessoa dois um três. Sofia Carotso Basto Souza Parabéns. A pessoa seguinte é a pessoa de número 2, que é o Diogo Oliveira da Silva. Parabéns, Diogo. A pessoa seguinte é a 291. Deixa satisfeito, isso, 291. Parabéns, Pontal. Parabéns. Ganhou go, um exemplo aí de Natal. Pessoa seguinte é a 94. Olha só, Adriele Vieira Camargo. E pelo jeito já tinha ganhado outro livro. Agora a pessoa 416... Lucas Mateus dos Santos Gonçalves parabéns a pessoa de número 315 um Graziele Pedroso de Paiva parabéns Graziele Agora a pessoa de número 167. Parabéns, Poliana Paula dos Santos Prado. Ganhou um exemplar de Natal. Agora a pessoa de número 269. Parabéns, Samira Oliveira Chaves. E por fim, a pessoa de número 8. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Elaine Rodrigues de Souza Silva. Parabéns, Elaine. Então vamos relembrar os exemplares e encerramos daí essa gravação. Então, Beatriz ganhou o primeiro exemplar. Oh, o que será que aconteceu? A segunda pessoa foi o Rodrigo. O exemplar da é professora Denise Maldidier, a Sofia. O outro exemplar, o Diogo. Então, o Pontal ganhou o livro do do professor Eduardo Guimarães, a Adriele, o livro da professora Eni Orlandi, o Lucas ganhou o primeiro exemplar do livro do professor Elias Alves Andrade, e o segundo exemplar foi com a Graziele. O exemplar do livro do professor Jaime Oliva e Luciana Salgado vai para Poliana. A Samira, o exemplar do O Dizer e o Dito, do Oswald Ducro. E por fim... A Elane ficou com o um exemplar de Língua, Linguagens e Interface, da professora Ana Carolina Lela Ardengui e da professora Luciana Saladar Salgado. Ganhadores, sei que vocês estão ansiosos. Enviaremos os exemplares em janeiro. Entraremos em contato com vocês através do e-mail. Então, fiquem atentos. Boas festas. Que o ano que chega seja maravilhoso e que tenhamos uma próxima edição da Céu e que ela seja maravilhosa. Muito obrigado. Boa noite. Tchau, tchau. E eu esqueci de parar de gravar. E esse vai ser o final. E é isso. Beijo. Esqueci de novo. Beijo!